Oi, gurias, tudo bom? Estou aqui hoje para mostrar para vocês o que tem na minha bolsa. Eu já faço esse vídeo tem um tempo aqui no canal. Eu pulei alguns anos aí, né? eu sei. Mas eu gosto muito desse conteúdo, é um vídeo que eu assisto até hoje. E eu acho que a bolsa diz muito sobre a pessoa, como ela pensa na organização da bolsa e o que ela leva no dia a dia. E a minha rotina, a minha vida mudou também. Eu não trabalho mais fora, eu trabalho home office. Então, eu não saio de casa para trabalhar eu não preciso mais sair todos os dias, e quando eu saio são para resolver coisas na rua que vão me exigir estar mais tempo fora de casa e passar mais tempo andando na rua. Então, a minha bolsa precisou se adaptar a isso também. Fora que agora eu moro junto com o Beto, nós somos casados, então, a gente precisa levar as nossas coisas juntos. Então, a gente bota tudo dentro da mesma bolsa, para não ficar os dois carregando coisa. E aí, um vai ter que cuidar de duas coisas em alguns momentos. Então, a gente já leva tudo numa bolsa só, que já simplifica a vida. Nós somos muito práticos na nossa rotina, então a gente... Realmente leva muito pouca coisa quando a gente sai. Exceto quando tem que levar videogame, câmera, essas coisas que são maiores, daí ele leva a mochila com as coisas dentro, e aí eu não levo a bolsa. Mas tirando esses momentos específicos em que é para realmente ficar fora de casa, a gente sempre leva a bolsa. E tudo vai aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês o que eu levo no dia a dia. Obviamente, tem algumas coisas que não estão aqui agora porque eu estou em casa, mas eu vou dizer pra vocês o que eu adiciono. E se tu gosta desse vídeo e quer ver o que eu levava na bolsa antes de ser casada, antes de morar junto e toda essa função, antes da pandemia, inclusive, eu vou deixar aqui no card uma playlist com todos os que tem na minha bolsa que eu já gravei aqui no canal. Pra começar, óbvio, mostrar pra vocês a minha bolsa. Essa aqui é uma bolsa da Loucos e Santos. Ela é um acabamento de croco e ela não tem mais no site. Ela foi uma edição anterior, já acabou. Mas eu amo ela com todas as minhas forças. Eu comprei ela um mês antes de começar a pandemia. E aí eu pensei, nem ferrando que eu vou usar minha bolsa na pandemia para ter que passar álcool nela, eu nem pude usar ela ainda. Mas chegou nesse ano e disse, não, chega. Eu estou me ferrando com uma bolsa pequenininha, sendo que eu tenho essa bolsa gigantesca guardada, para vocês terem noção do tamanho da minha mão, para da bolsa. Eu tenho essa bolsa gigante guardada, então eu vou botar ela para uso, se estragar, depois comprar outra, paciência. Mas sim, eu taco álcool nela todinha, por fora, por dentro, e ela não estragou ainda, continua brilhosa, bonitinha. meu medo era que ela ficasse opaca por causa do álcool, mas não mudou em nada ainda a, a aparência dela. Ela tem esse bolsinho aqui na frente e é lisa atrás. E ela dentro, vou mostrar pra vocês. O forro da Loucos Santos eu acho lindo, ele é de poás, então o meu é poá preto com branco. E aqui dentro tem um bolso aqui e um bolso de zíper aqui em cima. E aí eu vou mostrar pra vocês o que, que eu boto em cada lugar. A primeira coisa que tem na minha bolsa sempre é um casaco, então meu casaquinho tá aqui dentro. Pra se eu sentir frio, eu tenho ele junto e pra mim é imprescindível. Nossa, eu vou os pelinhos. É imprescindível, eu sempre levo meu casaco junto, porque eu não sei se na hora que eu saio pode estar calor, mas na hora que eu volto, não sei se já não vai estar fresquinho, e aí eu prefiro ter ele comigo. Outra coisa de roupa que tem dentro da minha bolsa é um par de meias, essas meias... Uh, sapatilha, né? Essas meias escondidinhas, que são pequenininhas. Por quê? Às vezes eu saio de sapatilha, mas a sapatilha chega a um certo ponto que ela me machuca. E aí não tem, não adianta botar o adesivo, não adianta fazer nada, que ela vai continuar machucando. Então, eu já levo a meia junto e aí eu boto a meia mesmo. Aqui dentro também tem um saquinho plástico, uma sacolinha de supermercado. Se pre... Eu deixo ela assim enroladinha pra se precisar botar por fora de alguma coisa... Pra se sujar alguma coisa, eu consigo botar aqui dentro e botar dentro da bolsa. Então, eu sempre deixo uma sacolinha junto comigo. Tem um adesivo, esse aqui acabou, eu comprei um novo, mas não chegou ainda. Esse aqui é um adesivo da 3M pra calcanhar. Ele é específico pra botar no sapato, pra não fazer bolha. Então, eu deixo sempre aqui dentro. Eu acho isso aqui gigante. Antigamente, ele vinha num, num bagulhinho que era menor, que não tinha essas pontas aqui. Que pra mim era bem melhor, porque ficava dentro da Necessaire. Isso aqui não cabe dentro da Necessaire. É gigantesco, mas ele é muito bom. Só por isso que eu ainda uso. Mas, realmente, é um desperdício ter, ser desse tamanho todo o plástico, né? Mas, enfim, funciona super bem é da 3M. E eu compro sempre, custa uns 12, 13 reais um, um bagulhinho desse aqui. E segura super, ele não descola. Outra coisa que tem aqui dentro... Deixa eu ir tirando pra não ficar tudo para não repetir. A carteira do Beto. <risos> Sim. Desde que a gente começou com esse esquema de levar tudo num lugar só, eu passei a usar a carteira junto com ele. Então é a carteira dele, de couro normal, com zíper, e aqui dentro tem as coisas dos dois. Então tem cartões e carteira de identidade, tudo aqui dentro para nós dois. Ai, ah, mas o Beto vai sair sozinho ou eu vou sair sozinha? A gente tira e leva separado só um cartão e a carteira de identidade. O resto fica sempre aqui dentro e quem sai, só, sai, só sai junto quando saem os dois. Outra coisa que tem aqui dentro, e isso aqui foi pós pandemia, é essa Necessaire com máscaras descartáveis. Antes eu levava aqui dentro máscaras uh, de tecido, mas como essa nova variante é resistente a máscara de tecido, não adianta mais usar máscara de tecido, eu botei máscaras descartáveis. Essas aqui são máscaras triplas. Então, elas são bem resistentes e elas funcionam contra todas as variantes até agora. Então, enquanto elas funcionarem, essas aqui que eu estou levando para sair, porque caso a N95, que a gente sai com ela, caso ela estoure o elástico ou caso a gente suje, a gente tem essa aqui para trocar. E também, se alguém precisar, eu tenho aqui para dar. Ah, e essa necessaire, ela é da George Bishop, eu ganhei lá. Então, ela não tem a venda, ela era uma edição especial de Dia da Mulher, se eu não me engano. Aí, no, nesse último, nesse bolso grandão, as duas últimas coisas são o óculos de sol do Beto, que eu tô empenhada em fazer ele usar mais, o Beto tem olho verde. Então, pra ele é importante usar óculos de sol, é um modelo aviador da Speedo, acho. É, da Speedo. E ele precisa usar óculos porque ele vai acabar machucando os olhos a longo prazo. Então, eu tô nessa saga aí de conscientizar ele, de fazer ele usar. Então, eu deixo aqui dentro e sempre que a gente sai, tá muito sol, eu dou pra ele. E o meu óculos de sol também, que é um Ray-Ban, também modelo aviador. Só que o meu é o dourado. Coitado, tá velhinho, tá descascando, tá com maresia. O meu já tá todo ferrado. Eu levei ele pra praia, então aqui a... Essa hastezinha tá toda cheia de maresia, tá verde. Aqui em cima tá descascando também. O meu tá bem surrado, bem velhinho já, faz muitos anos que eu tenho. Ah, e o meu é a lente marrom, com... de cristal. E é a... E a o small, é o pequeno. Aí, aqui nesse bolsinho aqui, normalmente eu boto o meu celular aqui. Ou, eu, ou o meu celular e o do Beto, depende do dia. Mas normalmente eu só jogo dentro mesmo. E aqui no bolsinho de zíper, eu vou mostrar para vocês agora, tem muito papel, porque esse é o bolso do papel. Então, tem notas fiscais. do que que é isso? Não. É lixo. Tem as nossas carteirinhas de vacinação, que alguns lugares aqui em Porto Alegre pedem, e o aplicativo estava fora do ar esses tempos, então eu comecei a deixar dentro da bolsa mesmo. Temos muitos e muitos e muitos guardanapos. Eu sempre pego isso no shopping quando a gente vai comer. E aí eu deixo aqui dentro já. para numa emergência eu ter. Então tem esses saquinhos de guardanapo que são muito úteis. Às vezes a gente sai na rua se suja ou vai comer alguma coisa e não tem guardanapo. Então eu já deixo aqui dentro. Temos também uh, alguns band-aids, eu deixo aqui, como eu não tenho necessaire dentro da bolsa, eu uso esse bolso também como necessaire, então eu deixo os band-aids aqui. Temos um álcool em gel, esse aqui é da Natural, ele é um álcool vegano, e ele elimina 99,9% das bactérias, tem 60 ml, eu deixo aqui dentro. Tem um pendrive, que não tem nada, é só para se precisar, eu deixo ele aqui. Tem o meu Luck Day. Tá aqui pra sempre que eu saio tomar. Só tem mais quatro. Isso aqui custa uma fortuna. Tenho um, um abridor de garrafa, porque a gente gosta de cerveja. E às vezes a gente vai e compra em algum lugar e não tem como abrir. É aquelas que não dá pra abrir com a mão. Então, eu já deixo aqui pra evitar de ter que dar um jeitinho sabe? Porque se tiver que dar jeitinho o Beto dá jeitinho Mas pra não precisar, eu já deixo um aqui dentro. Tenho sempre comigo, e ainda ele tem mais um na chave também. Tem uma caneta, para se precisar anotar alguma coisa, temos uma caneta. Temos uma lixa de unha, óbvio, sempre tenho lixa de unha. E um lip balm, esse aqui é um vermelho, da barbers E eu deixo aqui porque sempre que eu boto, tiro e boto a máscara, eu passo ele. Eu tenho a aflição de usar a máscara sem estar com hidratante labial. Então, para evitar de eu ficar mordendo o lábio e arrancando pele, eu deixo esse aqui sempre dentro da bolsa. E aí, quando eu tiro a máscara, eu passo ele e boto a máscara de volta. Aí, é isso. Terminamos dentro da bolsa. Deixa eu só botar as coisas de volta e eu continuo contando para vocês. Outras coisas que também sempre estão na bolsa. Meu celular, esse aqui é o M62 da Samsung. E o do Beto, que é exatamente igual ao meu. Então, os nossos celulares sempre estão dentro da bolsa. As chaves aqui de casa, eu normalmente boto chave nesse bolso aqui. Então, eu deixo sempre aqui separado, porque na hora de entrar em casa é mais rápido, é mais seguro. Eu consigo pegar rapidinho, não precisa ficar catando na bolsa. E meu celular não cabe nesse bolso. O celular é muito grande, ele não entra aqui, então só com jeitinho e aí fica muito complicado de botar e tirar. Então eu deixo só a chave aqui dentro mesmo e aí fica só ch as chaves aqui para ficar mais fácil. Os celulares eu deixo dentro do bolso grande, porque como eles são gigantes, é fácil de pegar e tirar e, e botar de volta. Outra coisa que também sempre tem aqui dentro é uma toalhinha, a gente comprou uma toalhinha... Uh, que seca rápido na Decathlon, e ela é uma toalhinha que o Beto usa normalmente porque ele sente muito calor, então a toalhinha dele vai aqui dentro também. E quando a gente sai, que a gente sabe que não vai dar para comer fora, a gente leva algum lanchinho, bolachinha ou algo assim, ou a garrafa de água também vai aqui dentro. Mas isso é mais raro, mais difícil de acontecer. Mas caso aconteça, cabe também, e já aconteceu da gente precisar levar a garrafa de água, então... Já fico com um espacinho extra aqui para isso. E é isso que tem na minha bolsa, essa é a minha nova rotina. Uh, diferente de quando eu trabalhava fora, né que eu vivia com a bolsa cheia de comida ou que eu tinha um milhão de coisas na bolsa para se precisasse usar fora de casa. Agora eu realmente saio em momentos mais pontuais, então não tem por que eu carregar mais tanta coisa assim. Óbvio que a quantidade de coisa ainda é grande, porque nós somos dois para levar uma bolsa só. Mas acho que mostrei tudo, expliquei tudo como é que a gente faz. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. Compartilha comigo também se tu tem algum vídeo que tu mostra o que tem na tua bolsa. Me marca que eu vou amar ver. Eu adoro esse tipo de vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau.